Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade aqui, essa aula vai ser bem interessante. Essa aula a gente vai... Eu vou explicar para vocês o uso do Beam Motion, o que que é, né? Como a gente cria esse... Mais esse, esse modelo de visualização que a gente tem aqui no Twinmotion. Bem, a gente já fez, né, sobre... Já explicou sobre como fazer a criação das imagens, né? Já conversamos sobre... A criação de vídeos né como a gente faz os vídeos como que a gente cria edições de vídeos que a gente criou e agora a gente também já ensinou a questão de criação de panoramas 360 né e como trabalha no photoshop para subir no facebook no youtube seja 360 estático ou em vídeo e agora a gente vai trabalhar com o Beam Motion, tá o binmotion eu vou até fazer uma coisa diferente. Bem, o Bemotion, ele ele vai gerar um arquivo que você vai poder passear com teclado e mouse, né? Como se fosse um jogo, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos lá. Nós temos que colocar a nossa câmera em algum ponto mais ou menos central, tá? Seria o ponto de início, vai, o ponto de início, na verdade, que a gente quer do, do nosso passeio, tá? Então, vamos supor que eu quero que o meu passeio comece é, aqui, tá? Feito isso, bem, eu vou apagar esse que eu já fiz... Tá? E vou novamente num ponto que eu quero começar aqui minha gravação. Minha gravação não, onde a gente vai começar o nosso passeio é, pelo sistema do Bean Motion. Okay? Olha, que E do teclado você dá uma altura, apesar de que isso aqui é indiferente, porque ele mesmo dá a opção depois lá no Bean Motion. Vocês vão ver. Tá? Eu vou selecionar aqui. Então quando eu eu cliquei em Beam Motion, ele me pede aqui para teclar aqui no start para começar para ter o ponto de início da nossa do nosso tour virtual, ok? Então já selecionei, cliquei, pronto, ele está aqui. Bem, o que, que eu vou fazer agora? Bem, como eu já falei para vocês, você pode ajustar, assim como vídeo, como fotos, você pode ajustar a luz, né, independente de como está ajustado ou como você ajustou no, no, no Twinmotion quando não está em nenhum dos sistemas de criação de imagens, de vídeos e etc, ok? Vou dar um CTRL aqui porque para mim a luz aqui já está correta, tá? E aqui, olha só, uma coisa, já vou aproveitar e fazer uma, uma coisa diferente. Eu vou vir em Visual Effects, eu vou vir aqui em Filtros, e eu vou escolher um filtro, bem, tem diversos filtros, ó, 8 bits, caneta esferográfica, blueprint, né, ó, halftone, outro de blueprint, de linha, linha pesada, linha leve, linha regular, tá vendo? Como se fosse um desenho, esse aqui que é SkyFi, como eles falam, e esse aqui que é o hatching, tá? Vou escolher o hatching aqui. Então o hatching vai ser o, o tipo de filtro tá? que eu vou usar para a criação do bem Motion. Você pode criar sem filtro algum. Tá? Só estou criando aqui para mostrar para vocês que é possível fazer isso. Tá? Feito isso, volto aqui em Visual Effects. Starting Point. Não vou mexer minhas, no meu Camera Settings. Ó. Vai ficar aqui em 90. Tá? Mas também eu posso deixar mais aqui mais longe ou mais ou mais próximo o meu ângulo de visão tá Ó. tá eu vou deixar mais ou menos em 50 porque 50 é o ângulo é o ângulo é de visão de uma pessoa normal tá e o starting point eu vou mudar vou deixar ele um pouco mais para trás, mais para trás eu já entro aqui na, tá, vou deixar aqui ó, vou deixar ele aqui ó, hum, deixa eu ver um outro ponto interessante, vai, vamos deixar ele aqui, tá bom? E olha só, volto aqui em Beam Motion, Dou aqui o um refresh, porque eu mudei a câmera, tá? Venho aqui. E eu vou em Beam Motion On, More. Aqui eu não vou escolher nada, não há necessidade, porque ele já entendeu que eu já criei aqui os settings aqui pro Beam Ligo aqui o FreeRide, Ligo as físicas, que é o barulho, etc. O vento, vocês vão ver que vai ter plantas que vão estar tá se mexendo com o vento. Se eu não quiser aqui mexer nada, eu desligo aqui. Novamente eu volto aqui para o Beam Motion para ver se está tudo certinho. E aí eu vou dar aqui um Start Export, tá? Quando eu clicar aqui em Start Export, ele vai começar a gerar um, um, uma, um, um arquivo, né? Uma série de pastas e um arquivo, tá? Eu já fiz um, tá? Eu não usei nesse, nessa tomada de 50. Eu usei numa tomada mais aberta. Mas eu vou mostrar para vocês como que fica, Tá? Então de novo, eu estou aqui, eu venho em Beam Motion, crio aqui, ajusto o meu ponto inicial. Depois de ter feito isso, eu venho em More, habilito aqui o Free Ride e o Physics e exporto, tá? Fez essa exportação? Ele vai me gerar uma pasta. Dentro da pasta a gente tem este aplicativo, então eu vou clicar e ele vai abrir pra mim o meu passeio virtual, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. E olha só, abriu, tá? Então, olha só, com o teclado para frente, para trás, né? E com o botão direito aqui, ó, do mouse. Olha só, tô livre para fazer o que eu quiser, ó. Andar aqui, olha só. Tá vendo? Olha só. E mais, não é só isso, tá? A gente aproveita aqui, ó. Clica no y. E olha só, eu posso mudar o horário. E olha que legal, o horário res ele responde mesmo com o com esse filtro, né? que mais, a gente pode mudar aqui os meses, tá? Aqui, olha só, a gente pode mudar se quer a tela inteira, como tá aqui, ó, sua janela, a qualidade de resolução, se o seu se o computador que você tá fazendo essa apresentação não tiver uma placa de vídeo bacana, aqui tá muito alta, idioma, unidade de medida, tá? altura do olho, ó, 1,70, tá? Velocidade, aqui eu vou pôr lento para dar uma volta aqui mais, digamos, contemplando, né? Olha só, tá? o que mais que a gente tem aqui é aqui olha só é no, na altura de 1,70 ou a câmera livre tá vendo só então aqui ó na altura de 1,70 tá o que mais que eu tenho aqui olha só que bacana eu posso vir aqui deixar o tempo mais nublado e posso deixar até chover então, olha só tá chovendo na piscina ó tá então isso é muito bacana, vamos lá mesmo chovendo, vamos dar uma volta aqui ah, detalhe, olha as plantas tá vendo? olha só, tá chovendo, tá ventando né? se eu deixo com menos vento, elas ventam menos ó. É, se eu deixo aqui a ação da força, né? se eu deixo aqui com muita ventania, elas vão tá vendo? se mover mais, tá? então, é isso vamos dar uma volta aí Vamos entrar aqui dentro, tá, e o legal é que as tonalidades dos filtros, olha, eles, eles respondem, tá vendo, agora eu parei a chuva, né, então olha só, é simplesmente isso, ó, eu tô navegando, né, com o teclado e o mouse aqui, ó, como se fosse um jogo, dando uma volta aqui tá é isso se eu quiser tirar uma foto eu tiro ele já salva na pasta tá se eu quiser voltar para o ponto de partida tá eu clico aqui ele volta tá se eu quiser botar que chova de novo chove e claro aqui tá com filtro né mas se quiser que seja né na maneira foto real basta exportar o para modo foto real isso aqui pessoal eu acho que é um <coughs> que é um feature né que é uma coisa que o Twinmotion tem que não tem preço sabe você poder chegar com o seu cliente ou você mandar para ele e falar olha dá uma volta aí no seu na sua casa veja como ficou me diga o que que você gostou não gostou né então assim dá para fazer um milhão de coisas bacanas com o Beammotion tá então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, é, um, é mais uma, né na, na verdade, de todas as seleções aqui de exportação, o Beam Motion foi a última, né já expliquei para vocês vídeo, panorama, criação de imagens, né? então, a, na questão da aula de exportação, essa aqui a gente fecha, tá bom? Valeu, até a próxima aula, fui!